O, que o Azulinho ainda está lá no, na carroça. Azul está, está dentro da carroça, sim. Eu faço um ready para um star o quando ele sair cá para fora só para ele se soltar alguma coisa assim à é cintura interessante. Ele era um prisioneiro está com tudo, Ele parece-me que... É, rouba-me a picha. Já não sobra mais nada. Olha, e agora temos uma carroça. E temos um cavalo para puxar a carroça, exatamente. E, o, e um boi. E outra com um Put, tá mel. -o. o Brian está bué contente. Senta-se logo aqui à frente. Opa. O urso passa por mim, eu tiro, meto mete assim as mãos no ar. Eu ainda estou amarrado, by the way. Ei! Pode sair uma dentada, uma merda qualquer. Eu teve aquilo. Olá, my, my name is Professor Brian Goodspeed. Como você do, amigo? Do, já tive melhores dias, mas estou um bom bocado melhor agora do que estava há umas horas atrás. E aperto a mão. That's good to know. How about your pet? Your little pet, friend? Uh, that's not my pet. Oh! Esse cara é apenas angry. O urso transforma-se no leão. Estás a ver a voz do Mufasa? <risos> é a minha voz. Ok. Dois, caros colegas. Good evening, kind sir. Primeiramente, agradeço-vos muito a vossa cooperação. para a liberdade, tanto minha como do meu colega ali. Meu nome é Sun, mas podem me chamar de Ju. E quem são vocês? <risos> Well, my friend, first of all, I need to thank you for your contribution with your bare hands. Now, I am Professor Brian. This little child is is Jillian. She's a very, very sneaky and, and actually quite deadly uh, fellow inmate of ours. She did some fine work in that guy. This here is our little uh, mushroom friend. His name is Stu. It's a fucking it. <laughs> right. It's Not a mushroom. Right. Uh, so this my little feathery friend over here is Miss Carian, and she is also quite deadly with her quarterstaff. So I'd be careful if I were you. What me faz confusão é nós estarmos no Underdark. Tipo, eu estava aí de uma cidade para outra procurar um trabalhinho como mercenário com as minhas capacidades e a seguir vou no Vou na floresta, levo uma gastada na cabeça, estou inconsciente e acordo numa Carreiro. carroça Carreiro. com um leão. Com um leão. ter <risos> uh, oh, é é, é. sido é, Pois, já tive, já tive companhias a acordar bem mais interessantes. Ou melhor, eu, eu sei porque é que vim cá até, fui trazido, mas que é que vocês aqui estão? Brian explica que ele foi apanhado aqui porque a mulher dele era Madraw Elf, que era a ceiling, e ela um dia desapareceu. Ele não sabe, pá, não sabe o que é que aconteceu, sabe se ela, se ela foi morto ou se foi raptada, não sabe, ele anda à procura dela. Eventualmente, foi, chegou ao Underdark, que é onde veio os draw elves, e andava aqui à procura e, e pá, foi capturado, né? Ele não é tipo um guerreiro, é, é um investigador, né? Uh, foi capturado uh, e, pronto, e ainda, ele ainda está a tentar descobrir o que é que terá acontecido à mulher dele, ou seja, ainda continua a ser o plano dele quando chegar em uma cidade a ver se consegue arranjar alguma pista. Uh, os meus pais foram assassinados e uh, vim à procura de vingança e fui capturada no Underdark porque de quem me ia vingar estava no Underdark. Eu fui trazido, foi um Draug que vinha connosco, que fugiu connosco, que era nosso companheiro, que, que me roubou por algum motivo, trouxe-me às costas, pensava que eu era um roubatata, uma coisa qualquer lá da minha terra, e pronto. Sareth E quando ele diz este nome, Todos os outros ficam em silêncio e olham para o chão. E vocês hoje percebem que houve aqui qualquer coisa recente com este sard. Uh, o Brian tem a mão ao peito e está a olhar Vou É sério para o chão. Alguém hum. morreu? O urso olha tipo com aquela cara de estúpido ou poesaco. Não. Eles estão a festejar a vida. <risos> <risos> O Brian começa tipo, a perguntar-vos o que é que vocês fazem da vida, se vocês são aventureiros ou... Or... Eu sou um naturalista, mas como ser naturalista não paga as contas, tive de tornar-me aventureiro slash mercenário. Dito isto, se a ideia for pegar fogo a florestas e matar animais, não me convida que eu não estou interessado. Eu quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais, é mais ou menos a maneira de pensar. Por isso é que tu estás bem aqui com o... Ah, com... sim, era o que eu ia dizer a seguir. Da parte toda, as duas pessoas que me chamaram a atenção logo da arranca, é o gajo com o de leão e o gajo com a cabeça de corpo. E o resto do pessoal eu tenho um bocadinho de pé atrás. É pá, não é que me confie, até porque acabaram de salvar, como é lógico que têm logo pontos a favor, mas provavelmente se estes me pedirem um favor, é mais fácil eu acatar de imediato do que se for um dos outros. Se é que me faz entender. É e antes, é? antes de vires para aqui, o, o que é que tu fazias? Eu era basicamente um caminhão de sem destino. Floresta em floresta, aldeia em aldeia, e ajudando aqui e ali, mas é como eu digo, só isso não, não paga as contas. As minhas aptidões, por assim dizer, recaem um bocado na religião, e a minha religião, basicamente, por Deus é a natureza. Não é propriamente uma entidade externa, mas sim o que nos rodeia. Eu pergunto também ao urso o que é que ele fazia danos, como é que é? Eu sou um peixe no rio. Sou, sou um pássaro vou para o vento, é go with the flow, para onde a maré vai eu vou com ele. <risos> Espero que isso, nos... <risos> pode ser que isso contribua também que a gente, estou aqui a, à procura de vida e não sei o quê. Até, e, finalmente, agora para não ficar mais relevante, eu pergunto que vocês, qual é os vossos planos? Nós estamos aí para uma cidade que é Flubububub, pronto, e depois a partir de lá, não sei, vamos eventualmente tentar sair do Underdark ou não sei, a gente se calhar vamos pegar na carroça, e se alguém quiser transportar, eu. Opa, não sei se vocês querem vir com a gente ou como é que querem vir. As minhas de sobreviver com companhia crescem exponencialmente face a ir sozinho. Portanto, já, eu vou com o que vocês quiserem. Eu, quando fui abordado, estava a transportar um, um grupo de casulos de borboletas, e infelizmente já não sei o destino delas, porque estes macacos, macacos não, isso é uma ofenda para ter-se visto a natureza. Estes idiotas. Olha, à minha volta e não, não vejo verde, não vejo plantas, tudo sem vir aqui. Vou, vou tentar plantar aqui alguma coisa, Mas não tenho sementes comigo, preciso... Ok. De um, de um, de um. Então, Agora, pá, se quiseres vejo que a gente é nova, até até parar até dup e a gente compra lá mais coisas? Pode ser, pode ser.